Meu nome é Paola, eu faço doutorado em filosofia aqui na Unicamp e fiz meu mestrado no estudo sobre as transições políticas, nos estudos das ditaduras, né, do que sobra da ditadura e é muito evidente assim que a polícia militar é um resquício direto, se não uma perpetuação da ditadura, né, foi, foi instituída nos moldes em que ela é hoje, em 1969, então é um resquício direto, ditatorial, né, representa o nosso paradigma de segurança pública que é um paradigma militarizado né que, que é um paradigma que defende o militarismo então assim além de todas as circunstâncias é, a respeito do caráter hierárquico disciplinar da polícia militar das coisas que que, que, que, das diferenças entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, o, o aspecto de, da Polícia Militar responder perante uma Justiça Militar, isso gerar a certeza da impunidade, do aspecto deles não terem sindicalização, de não gozarem de uma série de direitos que os policiais civis só... É, que, mas, que os policiais civis têm, né, esses direitos. A grande questão aqui que a gente está procurando debater é a questão de que acabar com o militarismo, acabar com essa questão militarista é pedir por uma mudança de paradigma da segurança pública, então é chamar atenção para o fato de que não só a polícia militar, né, mas a segurança pública em si, o aspecto militar da segurança pública é um sistema falido, é uma situação falida e insustentável. Então a gente acredita, e por isso a gente defende a desmilitarização, e não só o Fora PM do campus, mas a gente acredita numa polícia militar deslegitimada completamente, não só aqui, mas a forma como ela atua violentamente é na sociedade inteira, por isso a gente defende a desmilitarização, o pano de fundo de tudo isso é a desmilitarização, porque a gente acredita que existe uma possibilidade de mudar esse paradigma de segurança pública, esse modelo de segurança pública, baseado no aspecto militar, no aspecto de combate. Né? O policial militar ele é treinado para combater inimigos e não para lidar com a sociedade, para lidar com o cidadão. Ele é destacado da sociedade, né? a educação militarizada, o treinamento militar ele serve para dessubjetivar o sujeito, né? se presta muito a isso. Né? Então são todos esses aspectos que a gente quer levantar aqui na Unicamp, por isso a gente se manifesta a favor da desmilitarização da polícia e da política, porque é para mudar também esse paradigma de segurança pública. É, sou cearense, não sou natural de São Paulo, realizei o curso de formação policial no Ceará, e pude vivenciar por outra ótica que muitas pessoas não tem a noção. É, gosto de deixar claro nesse momento que sou a favor da presença da Polícia Militar dentro do campus, mas mais do que ser a favor da Polícia Militar dentro do campus, sou a favor da desmilitarização da Polícia Militar, por dois motivos. Primeiro motivo, pelo soldado, que é a maioria dentro da polícia e é o que é mais oprimido lá dentro pelos seus oficiais. Em segundo lugar, pela população, pela sociedade. Pois o soldado, o policial, ele é refém de uma doutrina militar, onde a doutrina visa, primeiro, o bem-estar da instituição, o bem-estar da corporação, para depois pensar no bem-estar da sociedade, da população. E, ao meu ver, isso é inadmissível. Polícia militar tem o papel de fazer policiamento ostensivo. O que, que significa? É o policiamento com a violência. Ela é treinada não para agir no dia a dia para é, evitar situações limite. Ela é treinada só para agir nas tais situações limite violentamente. É, e... Ou seja, não é uma polícia que é treinada para dialogar e nem para tentar entender o que está acontecendo. Ela é treinada para... porrada. É, enfim... É, além disso, a... Quem está dizendo que a polícia militar é absolutamente inadequada, não sou eu, não é você, não são as pessoas aqui que apareceram nesse vídeo só. A ONU já deu diversos pareceres dizendo que a polícia militar no Brasil deve ser extinta. O Brasil é o último país que se diz democrático no mundo que ainda tem uma polícia que é militar. Todos os países que tinham polícias militares nos anos 50, 60, 70, 80, é todos é, uma, uma parte uma parte enorme desses países que tinham polícias militares fizeram um processo de desmilitarização de suas polícias Portugal por exemplo é um exemplo que foi estudado inclusive por uma professora de dentro da Unicamp e que é, é um caso que pode ser muito ilustrativo para a gente tentar entender o nosso processo no Brasil e existem diversos outros casos de desmilitarização enfim você acabar com a, a você desmilitarizar a polícia significa ela deixar de de viver num âmbito que não é o âmbito da sociedade, ela é treinada fora da sociedade para agir fora da sociedade numa hierarquia fora da sociedade com julgamentos que ocorrem fora da sociedade civil, diga-se de passagem, o que é militar está dentro da sociedade sim, mas é mais inacessível, né, Desmilitarizar a polícia é tornar essa polícia mais acessível e digamos, é, trazer esses as, as prioridades da sociedade é, também para o âmbito da polícia e não manter esferas absolutamente separadas em que a polícia, que é um órgão, polícia militar, que é um órgão que foi criado na ditadura e que ainda funciona completamente com, sob as, os formatos da ditadura e, e sobre sobre os pilares da ditadura, não deixar que essa polícia, é, essa instituição absolutamente nociva e destruidora da nossa democracia, continue agindo e continue sendo encarada como a única possibilidade de segurança que a gente pode ter.